Que tá acontecendo aí, Gaja? Ah, estão vindo os na direção aqui oh. do... Ai, meu Deus! É Vem aqui, ó. coloca aqui na frente para você ver, vindo no vidro. Ah, o que é, que que que é neve? É... E aí, garotos? E aí, O que vocês estão achando da neve? Uhum. Ah, você está filmando? Tá Estou te... filmando. Ah. É o depoimento. É. Olha, esse é um momento muito emocionante, porque é, é o meu primeiro encontro com ela. É, ah, eu nunca nunca, vi eu nunca aí, visto? Eu Daqui a pouco a gente tem que fazer bolinhas assim, de neve. Né? Eu também, né mano? O que a gente tá tomando... E já vou dizer para vocês... Por que os italianos estão ouvindo? Por conta disso, né mano? Não dá pra ser metade, tá Fazer isso não resolve nada, né? Não. <risos> o atrito... <do> <risos> não tá fazendo experiência nenhuma agora. <risos> eu começo a gritar, gente. <risos> eu começo a gritar. E agora eu também entendo porque os... <risos> os... Isso é uma ótima experiência. Pega devagar aí, Demetri. Olha, pessoal, Vai. a neve. Olha, é bastante. Oh! Olha. Vai ai, devagar ai, agora fica legal. Ah, olha é, aqui, é, é ah, aqui! Olha! Meu Deus! Nossa! É vai gravação. devagar, fica parado aí. Olha, né? fica aí. Faz no vidro, ó. Calma aí que aqui tá lindo. Olha aí, meu. Nossa! Nossa. Que lindo! Olha, tá pessoal, lindo. aqui no vidro. Nossa. É que... Calma aí que eu vou fazer um take que super cara. louco aqui, ó. Calma aí. Take super louco do meu. Olha, ele tá pegando no vidro. Eu quero outro. Eu não tem outro chocolate aí, não? Sim. Não. Desculpa, Você estragou a minha arte aqui, me calma desculpa, aí. Desculpa. não me, me mexo forte, mais, isso. Quer dizer, me mexo por baixo da câmera. Nossa, minhoca, não fica tudo. Ô. câmera. Joga uma aqui pra mim tentar filmar. Na sua direção? É, joga aqui. <risos> Ai, é é é Olha quanta neve! É, tá que eu vou até tirar a né? tô todo cheio de água aqui. Eu vou subir os montes do igual o Iceman. Só de, de bermuda. Sem muda aí. Sem camisa. Sem camisa, só de bermuda. Bermuda aí, bota. <risos> e por que, que você ainda tá com essa jaqueta <risos> Eu faço um treinamento de yoga pra isso. É respirar. <risos> de novo é. pra gente, gente registrou melhor né? o treinamento é aí assim, você aquece vai se... vai. E depois disso você consegue tirar a camisa facilmente vai tirar já <risos> o <risos> que, que você acha disso <risos> mas é assim. eu acho eu acho que eu tô ficando tô credo nele que ele, ele consegue realmente ah, ele consegue ah, é, eu já vi não, o The Metros uma, uma situação de muita dificuldade, onde estava pegando fogo no prédio de três andares, ele praticar essa respiração yoga né? e ele atravessou o fogo descalço, sem roupa. Ele falou: se eu colocar minha roupa, ela vai pegar fogo. Vamos pensar que eu estou pegando fogo. Então vou mostrar para o mundo. Não é essa que ele atravessou o fogo e salvou um velhinho de 95 anos e o velhinho Claro que estou todo queimado porque não tenho o mesmo treinamento e homem. É que sabe qual é a verdade? Qual Foi muito meu Com certeza que foi o um E esse chip me permite controlar a temperatura do corpo. É um botão aqui que você aperta nas costas, ó. E você vai, cada vez que você aperta é um grau que aumenta a temperatura do corpo. E olha a alimentação dele, gente. Olha só. Só salada. De nada comida. de comida quente. Nada, Nossa, Nossa. Gente... O Demetrio, come... é. Olha, ó, provando que ele come a salada dele. Não é? Agora aqui a Gaja e a Erika estão testemunha. Olha só. Pode ver que a Erika nem verdade. come nada. Ó, tá vendo? <risos> é. Você consegue fazer essa respiração yoga, Erika? Consigo. Tá no numa... é. Boa Na é. verdade, ela tá, tá fazendo realmente um... Base Vocês podem ver que as mãos, elas não param. Olha, se você continuar não, focando aí, você vai ver que vai sair com fogo na minha mão. É, mão. né? tá É, né? Pessoal, olha só é o seguinte. A situação... <risos> a situação aqui é tão drástica que olha onde só, olha onde a Patrícia tá. Ela <risos> tá morrendo ali dentro, olha só <risos> Com o ar quente na mão Tá muito frio, gente Deve... Quantos graus tá, Patrícia? Menos um? Olha só, Patrícia O pessoal ali, ó Agora eu preciso voltar no supermercado pra comprar. Qual que é o novo treinamento de é. yoga, Demetso? Ah. Né, você pega esse bolinho aqui, ó. Que de chocolate é maravilhoso. Ah! Aí, o que é isso? É bolo de laranja. <risos> cenoura. E após isso você consegue tirar a camiseta. Então é uma série de 10 <risos> de exercícios. É um Na verdade, tem que comer vários bolinhos. <risos> isso aqui é o que você já comeu do treinamento de yoga. <risos> Dá uma olhada, pessoal. A prática leva olha a. Olha <risos> <risos> Acho que veio uns 25 bolinhos nessa caixa aqui. <risos> Já comeu doce, <dois. risos> tamanho frio. Eu acho que tá maduro. Tá bom mesmo? Hum, tá. tá bom? Mas hum. você confia. <risos> Olha, esse aqui tá frio. Hum. Eu achei que ele estaria meio congelado por causa do frio. Nossa, muito bom. O daqui tá mais maduro ainda. <risos> Demetrius. Ó, oh, tá bom? Hum. agora. Sabe como se chama Ih, mamãezinha. Ah, ah, tá ignorante, oh, já jogo. Sujei minha blusa, vou pegar um guardanapo lá. Nossa, quanto um Que maravilhoso. Deixa eu aqui tá uma machu... Olha, mole, mole. <risos> <risos> é? <risos> tá. Tá mole mesmo. Ah, tô bem. falando. Meu, esses caras aqui são todos bons. Ah, esse. Isso... Ah, não. Não? Ih, eu peguei um que já Comigo aqui fez o É, Essa. Estou matando o que Tá? É. Não é verdade? Eu acho que é a casca. Por que essa não é aquela que fica? Molinha ou essa não, é mais? Essa aqui é né? uhum. hum. molinha. Esse aqui não estava amarrando nada. Não? Hum! Eu, a gente pode ir no cativeiro e pegar esse aqui. Isso é fantástico. Parece que tem um aqui para poder pegar aquele cate, né? Bom, é. lá vou eu fazer Nossa, rapel. Tem ó. Esse tá super mole. Sai, Caí. <risos> Sai. Sabe o que é? Olha que perfeição. É, a casca fica amarrando na boca. É? Mas a casca é uma rotução. Hum. Come só a parte de dentro, então. É. É. Isso aqui tá duro mais ou menos, e eu tô caindo Muito bom. Nossa, esses cartões são maravilhosos. Tá Cuidado aí, Marés. Ah, tô... <risos> Segura aí, que vem ele voltar ali. Bom, agora? Ah, só tem um jeito. <risos> Não! <risos>